É sou a Maria do Bloco Lava Maria e hoje vamos tirar fotos sozinhas dentro do quarto. O sol não apareceu hoje. Vamos aproveitar o facto de que não há luz natural para tirar fotos com luz externa e eu queria-vos oferecer dois presentes no fim deste vídeo, por isso se vocês estiverem interessados não se esqueçam de ir lá ver e se vocês quiserem ver como é que eu tirei estas fotos e que objetos é que utilizei para as tirar, é só continuar a ver e espero que gostem. A primeira coisa que eu quero que vocês façam é que procurem na vossa casa objetos que vocês acham interessantes e que se apontarmos uma fonte de luz para elas elas consigam criar um efeito de luz por exemplo, algum copo de vidro que tenha um design interessante papel de embrulho de natal que seja dourado ou preteado Coisas assim, eu escolhi várias coisas, como vocês conseguem ver agora e eu não sei se todas elas vão funcionar e eu acho que isso é o interessante da fotografia, é experimentar e ver o que é que corre bem, o que é que corre mal, mas aprender sempre alguma coisa com isso. E antes de começarmos, queria dizer que podem usar a câmera do vosso telemóvel, a câmera compacta ou a câmera profissional, mas para todas elas eu só vos peço para não colocarem em modo noturno, nós vamos fazer fotos num ambiente um bocado escuro e se calhar a vossa câmera de telemóvel ou compacta vai mudar as definições para vocês e vai colocar para um ambiente mais escuro, se vocês estiverem numa câmera profissional, coloquem o um ISO um mais possível, se vocês tiverem uma câmera compacta ou numa câmera do telemóvel e conseguirem colocar em modo manual, não coloquem a exposição muito elevada, não coloquem o ISO muito elevado, deixem as definições como estão, que na edição nós conseguimos melhorar a foto imenso e iluminar certas partes da foto que nós queremos iluminar, por isso não se preocupem com isso. Espero que vocês se divirtam, é esse o objetivo deste vídeo e vamos lá! Nesta primeira foto nós vamos precisar de uma fonte de luz como um candeeiro. Eu vos precisava de algum objeto sólido que tenha uma estrutura com linhas, como por exemplo bancos. E eu também adicionei um objeto extra, adicionei um espelho para rebater ainda mais luz para a parede, mas não é necessário para a foto ficar bonita, foi só um extra que eu quis adicionar. Agora só preciso de colocar o vosso tripé da câmara fotográfica e entre os bancos e a parede, e a luz candeeiro vai passar por entre os bancos. E os bancos vão criar umas sombras muito interessantes na parede e resultam fotos como esta. E como vocês veem, vocês conseguem arranjar todos estes objetos em casa e criar fotos bastante criativas. Para esta próxima foto vamos usar as nossas luzes de Natal para criar silhuetas. Para isso nós só precisamos de colocar a nossa fonte de luz, que podem ser as luzes do Natal ou um candeeiro e entre a parede e nós e dessa forma cria uma silhueta, mas se nós quisermos usar uma fonte de luz para iluminar a nossa parede e quisermos iluminar também a nós mesmos podemos utilizar uma fonte de luz como o flash do nosso telemóvel, uma ring light, uma lanterna, qualquer coisa que nos consiga iluminar por isso nós conseguimos ter uma foto que estejamos completamente iluminados e também o fundo e cria fotos textas que também são bastante interessantes. Outra coisa que nós não nos podemos esquecer é o uso do flash. Nós podemos usar o flash normalmente e ficamos mais iluminadas e o fundo mais escuro. Ou podemos utilizar um filtro de cor no nosso flash e para isso só precisamos de arranjar algum acetato de cor ou algum uh, plástico que tenha cor e colocar por cima do nosso flash de telemóvel ou da câmera compacta ou da câmera profissional e dessa forma conseguimos ficar com uma foto completamente só com uma cor, o que é ótimo. Para este último exercício peguei num objeto de vidro que eu tinha em casa e coloquei um acetato de cor sobre o flash do meu telemóvel antigo e coloquei esse telemóvel com o flash ligado dentro do objeto e criou uns efeitos de cor mesmo muito interessantes como vocês conseguem ver agora. Espero que isto vos mostre vocês não precisam ter um dia sol maravilhoso para tirar boas fotos, vocês podem utilizar objetos que vocês têm em casa e criar fotos igualmente bonitas. Para este vídeo não ficar demasiado longo, vou vos ensinar a editar fotos assim mais escuras no próximo vídeo. Para que vocês tenham gostado deste vídeo, para o sorteio eu queria-vos oferecer duas fontes de luz para o vosso telemóvel, para as fotos do telemóvel. Uma delas é uma ring light e outra é uma iluminação externa vocês Colocam no vosso telemóvel e vocês podem iluminar tanto as vossas fotos da câmera traseira como das fotos da câmera frontal para as selfies. Se vocês quiserem participar é só clicar no link que está aqui em baixo ou clicar nesta barrinha que vai aparecer agora. E eu queria agora colocar no fim de cada vídeo sempre fotos vossas, por isso estes últimos segundos dos vídeos são especialmente para vocês, para mostrar as vossas contas de Instagram, as vossas fotos, por isso se vocês quiserem aparecer aqui só precisam usar a hashtag lava para a Maria e eu vou selecionando algumas fotos durante a semana e vou colocando aqui no fim de cada vídeo para vocês conseguirem ver as contas de outras pessoas que têm aqui no canal e é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e os tenha dado imensas ideias para novas fotos e vemos no próximo.